Olá pessoal meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje o vídeo que eu trago para vocês é do segundo kit aqui do Alfinetadas da Moda que vai ser esta saia aqui é uma saia Evazer, ela tem todos esses recortes tanto na parte da frente como na parte das costas tá é uma saia super simples de fazer. No kit vai tudo o que você precisa para estar tá fazendo esta saia. E para quem não uhum. sabe sobre o que eu estou falando, eu vou deixar o link do vídeo onde eu explico tudo sobre os kits, tá bom? Então, se você quiser adquirir este kit, também vai ter os links aqui embaixo no box de informação, tá? No kit vem o tecido, o molde do seu tamanho, a linha, a agulha e o zíper. E neste vídeo eu vou ensinar a vocês como colocar o zíper invisível com o pezinho do zíper comum, que eu sei que não é todo mundo que tem o, zíper, o pezinho do zíper invisível, tá? Então, se você quiser aprender a fazer esta saia, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Olá, pessoal! Meu nome é Josi e sou do blog alfinetadas da moda. E hoje eu venho com a confecção do segundo kit aqui do alfinetadas da moda, que é a saia longa Z, com essas Z é, com esses recortes que ela tem tanto na parte da frente quanto na parte das costas. Pra quem não sabe sobre o que eu estou falando eu vou deixar o vídeo aqui embaixo no bloco de informação onde eu explico melhor sobre o kit. Mas pra resumir, o alfinetadas da moda agora tem kits para vender, eles já vem todo montadinho, vem o tecido, o molde no seu tamanho, a linha que você vai precisar, a agulha certa para costurar, vem tudo certinho. Vem o zíper, tudo que vai usar no projeto vem no kit e eles estão com um preço muito bacana, só que a gente tem poucas unidades. Todos os kits que a gente tá lançando, a gente vai lançar poucas unidades para ser bem exclusivo e não ficar muito repetitivo todo mundo com o mesmo kit, Tá? Bom, então eu vou colocar aqui, olha, esta parte aqui é na dobra do tecido, então eu vou colocar aqui, e esta parte aqui é lateral, não precisa ser na dobra do tecido. Esta parte aqui, então, eu vou cortar duas vezes na dobra do tecido, e essa daqui quatro vezes sem ser na dobra do tecido. A parte da fenda, aí fica a seu critério, se você quiser que ela fique bem aberta, você deixa ela bem aberta, se não você fecha até embaixo, fica a seu critério. A parte das costas, a gente vai fechar... Ela inteira, não vai deixar aberta, mas na parte da frente, como vocês viram aí no vídeo, eu deixei ela um pouco aberta, tá? Então, como que eu fiz? Ó, dobrei o meu tecido, lembrando que, meninas, esse tecido aqui molha antes, tá? Então, vai lá e molha o seu tecido, não precisa lavar na máquina, não precisa. É só você pegar um balde com água aí, coloca ele dentro, molha, torce, estende, estende ali na sombra para secar, porque como ele é jeans, ele reduz um pouco o tamanho, é bem pouco, vocês podem até medir antes e depois pra vocês terem uma noção, mas o ideal é molhar esse tecido, tá? Então, o que que eu fiz? Eu dobrei o meu tecido aqui, olha, na dobra do tecido, então eu já deixei duas vezes aqui na dobra do tecido. Quando eu faço isso daqui, vocês ficam na dúvida. Meninas, eu só faço isso, olha, eu dobro uma vez aqui, ó, tá vendo, ó, e depois eu venho aqui no tamanho aqui pra, pra, pra gente aproveitar bem o tecido... E já dobro novamente, ficou duas vezes na dobra do tecido. Eu venho aqui com essa parte aqui que vai na dobra do tecido e encaixo aqui, olha, e vamos alfinetar isso daqui, tá? Então, você alfineta aí todo o molde no seu tecido. Deixa eu abaixar aqui pra vocês verem certinho. Ó, então tá aqui. Então, você alfineta aí. E aí você vai cortar deixando uma margem de costura Porque o molde não tem margem de costura Então você vai deixar uma margem de costura Pode deixar uma margem de costura de dois centímetros Essa saia, ela tem um metro de comprimento Se você quiser fazer ela mais curta, você pode E se você quiser fazer ela um pouco mais comprida, você também pode Então aí comprimento é a critério de cada um, ok? A saia no molde, ela tem um metro Então pra você não ficar na dúvida Vai, pega a fita métrica, mede aí um metro em você pra ver onde que vai dar então, agora a gente já vai cortar aqui os moldes, tá? Deixando uma margem de costura aí de um centímetro e meio, dois centímetros. Então agora eu já coloquei aqui a, a lateral e vou cortar quatro vezes, essa daqui não tem necessidade de ser na dobra do tecido, ok? Então, o cos você vai, você vai cortar quatro vezes na dobra do tecido. Então, você coloca aí na dobra do seu tecido e tira. Eu tirei aqui duas vezes, não tava filmando, eu vou tirar mais duas vezes pra vocês, olha. Duas vezes, agora mais duas vezes na dobra do tecido. Então, você coloca aí o seu tecido aí, olha, na dobra do tecido, ó. Eu já corto dois de uma vez, tá vendo? Dobra do tecido com dobra do tecido. Aí, você coloca ele em cima, segura ou alfineta e você já corta. Como eu já cortei esses daqui, pra ficar tudo do mesmo tamanho, eu vou cortar usando eles como molde, tá? Então, eu vou colocar eles aqui em cima, ó. A gente tá cortando quatro partes pra ele ficar tudo bem acabadinho. Na hora da costura, vocês vão entender qual o motivo de cortar quatro partes, tá? Então, é só cortar aí quatro partes do cos iguais. Ah, lembrando sempre de deixar a margem de costura, tá? Tá? Os moldes do alfinetados da moda não tem margem de costura. Então, a gente deixa a margem de costura na hora que a gente vai cortar aqui as peças no tecido, tá? Então, eu cortei, olha, quatro partes, tá vendo? E também já cortei todas as partes da, da saia. Então, agora a gente já vai começar a montar. Então, já pega seus alfinetes aí que a gente já vai começar a montar. A gente alfineta tudo antes de ir pra máquina. Então, nós vamos pegar aqui, olha... O meio da frente, tá vendo? Com as laterais da frente e vamos colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido, tá? E aí você alfineta aqui as laterais. Você vai fazer isso tanto na parte da frente como na parte das costas. Lembrando que na parte da, das costas você vai fechar isso daqui até embaixo, e na parte da frente, você vai deixar aí as fendas abertas, se você quiser. Também, se você não quiser, você fecha aí até embaixo. As fendas abertas, fica a critério de cada uma, tá? É gosto, não sei, tem gente que não quer muito aberto, então depende aí do gosto de cada uma de vocês, tá? Ó, vou colocar aqui também e vou alfinetar. Eu vou deixar um pouco as fendas na parte da frente aberta, mas também é pouca coisa, porque eu não uso muito aberta, tá, pessoal? O mesmo processo que eu tô fazendo aqui com a parte da frente, vocês vão fazer com a parte das costas, porque é igual, tá vendo? A única diferença, como eu disse, é que a parte da frente a gente deixa aberta até onde você vai querer. E a parte das costas a gente fecha até embaixo, certo? Então, faz o mesmo processo, alfineta tudo. Aí, ó, o mesmo processo que eu fiz aqui, nós vamos fazer, então, com a parte das costas, que é igual. Pega o meio das costas... E alfineta aí as laterais, tá? Agora, nós vamos pegar e vamos unir aqui uma das laterais, já também da nossa saia. Ó, vamos pegar aqui essa parte da frente, chorguei aqui vocês, e vamos pegar a parte das costas e vamos colocar aqui, ó, lado direito do tecido com lado direito do tecido, e vamos unir uma das laterais, deixando a outra lateral aberta, que é a lateral do zíper. Então, você também vai colocar aí lado direito do tecido com lado direito do tecido. E vai alfinetar para fechar toda essa lateral. A outra lateral, como eu disse, a gente deixa aberto, que é a parte que a gente vai colocar o zíper, tá? Se você tiver overlock e você quiser fazer os acabamentos desse tecido aqui na overlock, você pode ir pra overlock e passar uma costurinha aí só pra dar o acabamento, porque esse tecido ele desfia. Se você não tiver overlock, vai para sua máquina e passa um ponto zigue-zague aí, em toda a volta. Passa o ponto reto, né, que a gente vai passar, e depois já passa o ponto é, zigue-zague para dar acabamento. Porque, como é jeans, na hora que você for ele vai desfiar. Então, tem que fazer acabamento esse tecido. Tá vendo que ela já ficou toda alfinetada, só que as laterais que estão abertas. Agora, a gente vai a máquina costurar todas essas partes que a gente alfinetou. A gente já vai também aproveitar aqui... E já vamos unir também o nosso cos. Então, o mesmo lado que você vai deixar aberto da sua saia, você vai deixar o do seu cos aberto. Então, você coloca assim, olha. Lado direito do tecido com lado direito do tecido. E vai passar uma costura pela lateral que você fechou a saia, você vai fechar a lateral do seu cos. Tá? Aí, vai ficar desta forma, né? Você vai fazer isso com o forrinho também do seu, do seu cos vai colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido e vai também fechar aqui uma das laterais. Depois que você fechou as laterais, vai ficar desta forma, nós temos dois cós. Aí sim, você vem aqui, coloca lado direito do tecido com lado direito do tecido. E aí você vai passar uma costura pela parte superior aqui do seu cós, unindo um no outro. Pra ele ficar todo embutidinho, tá vendo? Ele vai ficar duplo, olha. Tanto aqui, como por dentro, ele fica bem acabadinho. Então, agora a gente vai pra máquina fazer todos esses passos que eu acabei de mostrar pra vocês. O que nós vamos fazer na máquina? A única coisa que você vai precisar mudar aí na sua máquina. Coloca a agulha que eu enviei pra vocês, que vai no kit, e a linha que foi no kit. Então, vocês vão precisar dessa agulha... Ó, pega a agulha aí que foi no seu kit, que a gente vai precisar dessa agulha, tá? Já coloca aí na sua máquina e já passa a linha tanto na parte de cima como na bobina, a linha que eu enviei, o carretel grande. Então, já pega aí seu carretel, já enche a bobina com ele e agora a gente vai pra máquina, então, começar a costurar a nossa saia. É bem simples fazer essa saia, todo mundo aí vai conseguir fazer, tá, pessoal? Então, pessoal, já troquei a agulha e já passei aí a linha e também coloquei no, no retroso embaixo, tá bom? No carretel embaixo da máquina, a mesma linha que foi no kit. Não mudei nada na regulagem da máquina, pode deixar aí no ponto número 2,5 ou 3. E na regulagem que você costuma, na, na na tensão da linha que você costuma deixar mesmo normal, não precisa alterar nada na tensão, tá bom? Então, agora a gente já vai começar a costurar. É só pegar aí e ir costurando todas as partes que a gente alfinetou. Então, pessoal, voltando aqui pra saia, já costuramos tudo. Tá vendo que aqui, olha, eu costurei todas as partes, na parte das costas, olha, eu costurei até embaixo, porque não tem cabimento... De... Bom, até teria se fosse no meio, mas assim, esses recortes aqui, não. Você fecha que não fica legal deixar aberto, a, aberto tá? Na parte da frente, olha, eu costurei somente até um pedaço e deixei as fendas abertas. Esta abertura fica a seu critério. Se você quiser deixar mais fechado, você pode, mais aberto, você pode. É do tamanho que você quiser, aí é a gosto. Então, ela fica com essas duas fendas aqui. Se você também quiser fechar uma, só deixar uma aberto, pode, tá? Então, aí você pode usar a sua criatividade. Só que, quando a gente fecha, deixa eu mostrar aqui, né? Então, eu fechei. Ó, passei no overlock, tá vendo? Como eu disse, se você não tiver overlock, você passa no ponto zigue-zague. E aí, eu passei... Aí, aqui, olha, vai ficar a costura, olha, como que ela fica? Ela tá sem acabamento, tá vendo? Olha, então, a gente tem que dar o acabamento. Então, o que que você faz? Você vira a costurinha aí, olha, só uma vez mesmo, e aí, nós vamos passar uma costura aqui, olha. Tá fazendo uma barrinha, que já fica jóia, já fica um acabamento bem bacana. Se você quiser passar essa costura da parte de cima até a parte de baixo, também fica legal, tá bom? Eu não sei, eu tô pensando seriamente se eu deixo as duas fendas abertas ou se eu deixo só uma. Eu estou na dúvida, pessoal, se eu deixo, sabe? Eu, eu tô achando que eu vou deixar só uma fenda aberta, olha, só essa daqui, e vou deixar essa daqui fechada, é, eu acho que eu vou fechar mesmo essa daqui. Bom, eu vou terminar a saia, porque daí, depois que eu termino, a gente veste no corpo, né? E vê como que fica, tá? Então, é, essa parte do acabamento eu vou até deixar pra fazer depois, que é só passar uma costura, tá? Na verdade, eu vou fazer de um lado com vocês aqui, olha, que esse lado, de qualquer jeito, vai ficar aberto. Então, eu dobro aqui pra dentro, olha, dobro de um lado pra dentro e o outro lado também pra dentro. E aí, a gente vai na máquina e vai passar uma costura reta, Pra fazer a barrinha daqui, tá? Fez a barrinha, já pode fazer a barra de baixo também, ó. Você pode dobrar, você passa uma vez aí no overlock ou faz uma barra bem fininha duas vezes assim, olha, tá? Passando duas vezes aí você não precisa nem passar no overlock nem o um ponto zigue-zague. Aonde você não dobrar duas vezes, você tem que passar o ponto zigue-zague ou overlock, porque senão vai desfiar, tá? Tá? Então, agora, o que, que a gente vai fazer? A gente vai pra máquina fazer esse acabamento aqui que eu falei pra vocês da fenda. E já vamos colocar o cos. Então, o meu cos, olha, eu uni aqui, tá vendo? Olha, primeiro a gente uniu, a gente uniu lateral com lateral. E depois, a gente é, uniu aqui o cos, tá vendo? Olha, parte de cima e parte de baixo, ficando aberto em uma das laterais. Essa costura aqui, nós vamos pegar a costura... Vai pegar aí o alfinete e essa costura aqui vai na costura lateral aqui da saia. Essa parte aberta aqui é ali onde a gente deixou aberto, que é onde a gente vai colocar o zíper. Então, eu vou ensinar vocês a colocarem um cos de um jeito bem diferente. Na verdade, eu costumo colocar assim e vocês sempre ficam na dúvida. Então, o um cos, você vai abrir ele e vai pegar esta costura aqui, olha, e vai colocar aqui na costura certinha aqui, costura com costura da lateral da sua saia. E alfinetar isso daqui. E aí, você vai vindo aqui com o seu cos e você vai, ó, alfinetando ele aberto mesmo, tá? Em toda a parte aqui da sua saia. Pode alfinetar aí, ó. E ele é curvo, mas, ó, tá vendo que eu vou encaixando? Vai encaixando perfeitamente, porque a gente usou o molde, ele é um cos anatômico, então dá certinho. Tá? Ó. Do outro lado a mesma coisa, vai alfinetando aí. Tá? E aí, nós vamos pra máquina e vai passar uma costura reta aqui, olha, unindo o cos na sua saia. Ele vai ficar aberto mesmo, desta forma, tá? Porque a gente vai colocar o zíper antes de fechar ele. Então, agora, a gente vai pra máquina e vai passar uma costura aqui, olha... Em toda a volta, unindo o cos e também já fazendo a barrinha aqui do acabamento da fenda da saia. E você, se você quiser já fazer também a barra da saia, você pode, tá bom? Então, agora a gente vai pra máquina novamente. Bom, pessoal, então tá aqui, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Bom, vocês viram aí no vídeo da costura, que eu acabei fechando mesmo, né, uma da, das fendas, vou deixar só uma aberta, mas, como eu disse, você, na frente você pode deixar as duas. Eu preferi fechar uma, ó, vai ficar só aquela fenda ali, olha que gracinha que ficou, tá? E aí, aqui, olha o que eu falei pra vocês, ó, eu passei a costura a partir de cima até, ó, até a barra, Ó, por dentro ficou assim. Tá vendo? Ó, não fiz a barra ainda, tá? E agora, a gente já vai colocar o zíper. O nosso cos, ele tá aberto e ele vai continuar aberto por enquanto. Aqui é a lateral, certo? Meninas, pra colocar o zíper, nós vamos usar o zíper que foi, então, no kit, tá? É um zíper invisível. E a gente sempre fala aqui, né? Quem costura sabe que para você colocar zíper invisível tem o pezinho certo, que é o de zíper invisível. E tem o pezinho que é o de zíper comum. Geralmente, nas máquinas, vai o pezinho de zíper comum. O de zíper invisível você tem que comprar. Então, para facilitar, como é um pezinho que a maioria das pessoas vai ter, que é o pezinho de zíper comum, eu vou ensinar vocês a colocarem o zíper invisível com o pezinho de zíper comum, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês os dois pezinhos. Aqui, pessoal, ó. Este pezinho aqui é o pezinho o de zíper comum e este daqui é o pezinho de zíper invisível, tá vendo? Em breve eu vou ter aqui no canal também vendendo os pezinhos pra vocês, tá? Esses dois pezinhos eu acho que todo mundo tem que ter, que eles são muito importantes pra quem costura. Então, logo logo a gente vai liberar aí pra vocês poderem estar tá comprando com um precinho bem bacana, tá? Bom, então... Este pezinho aqui, geralmente, vem com as máquinas. A maioria dessas máquinas novas, quando você compra, vem uma quantidade de pezinho e esse daqui vem. Este daqui, geralmente, não vem, você tem que comprar mesmo, que é o de zíper invisível. Então, a gente não vai usar ele, tá? A gente vai colocar o zíper invisível, sim, com este pezinho aqui, tá? Então, vamos focar aqui e vamos ao zíper. Se você não tiver prática, em vez de alfinetar, você quiser alinhavar o seu zíper... Eu aconselho também, tá? Então, aqui a minha saia está aberta, né? Tá vendo que ela tá aberta aqui o cos e a lateral ficou aberta. A gente vai colocar com a lateral aberta, que é mais fácil. Então, o zíper invisível, como ele funciona? Ó, tá vendo aqui o, o, aonde a gente abre ele? Essa parte, quando você tem dúvida, você faz assim, ó, Como que tem que ficar a minha roupa? Ó, a, bem, a, quando ela tiver acabada, ela vai ter que ficar... Com essa parte dobrada pra dentro e o zíper assim, certo? Então, eu sei que eu vou ter que costurar o meu zíper assim. Então, olha, você vai vir aqui, segura isso daqui e você vai costurar o seu zíper assim. Deu pra entender? Ó, se você tem dúvida, você sempre faz assim, você deixa como que tem que ficar. Se ela tivesse pronta, ela estaria desta forma com o zíper aqui. Não é assim que ela ficaria se ela tivesse pronta? Então, você vem aqui... Abre tudo e você sabe que você vai ter que costurar o seu zíper deste jeito, com a saia aberta. Então, por que, que o cos tá aberto? Porque a gente vai fazer o seguinte, ó, o zíper, ele vem somente até aqui. Então, tem essa partinha aqui que fica sobrando. Essa partinha que fica sobrando, você vai colocar bem aqui, olha, tá vendo, ó? Essa partinha que tá sobrando, bem na dobra do seu cos. E aí, você vem aqui e alfineta, só pra me mostrar pra vocês como que isso vai ficar. Ó, tá vendo? Que você vai costurar desta forma. porque A hora que a gente terminar, que o zíper vai ficar costuradinho aqui, você vai vir aqui com o seu cos. Aí sim, peraí que eu coloquei muito pra cima. Ó, depois de costurado, aí sim você vem com o seu cos e dobra ele pra dentro. E aí, o zíper vai ficar desta forma, olha. Ó como ele que vai ficar... Até o finalzinho aqui da saia, do cos, tá vendo, ó? Vai ficar bem acabadinho, ó, por dentro ele vai ficar assim. Então, vai ficar super bem acabadinho. Por isso que a gente vai colocar com o cos aberto. Então, a gente vai colocar o zíper. Então, você já sabe que é desta forma. Então, você vem aqui e alfineta aí onde você sabe que tem que ficar o seu zíper. Tá? Então, você vai alfinetar de um lado, costurou de um lado. Depois, a gente volta e faz o outro lado. Pra ficar mais fácil, ó. Então, agora a gente vai pra máquina e a gente vai passar uma costura reta aqui, olha. Só para pregar o zíper na nossa saia. Então, quando a gente virar isso daqui pra, pra dentro, não vai ficar costura aparente, tá vendo? Que é o objetivo do zíper invisível. Não vai ficar costura aparente, vai ficar desta maneira, tá? Só que eu vou falar o que pra vocês? Não costure o zíper até o final, Costure até mais ou menos dois dedinhos antes de terminar. Deixe uma pontinha solta, só para facilitar na hora de fechar a saia. Então, deixa uns dois dedinhos aqui, olha, do seu zíper, sem a costura. Então, vamos pra máquina agora, eu vou trocar o pezinho e vou colocar o pezinho de zíper comum, tá bom? Eu tirei vocês do tripé só pra mostrar aqui pra vocês, então, vai tremer um pouquinho, porque vocês estão aqui na minha mão, Tá? Ó, eu tirei, então, o meu pezinho que estava aqui na máquina, normal, e agora eu vou colocar o de zíper comum. Vocês estão vendo que tem dois encaixes, tem um pra cada lado aqui, a, cada lado do, do pezinho, né? Tem um aqui, olha, que é esse daqui, e este outro aqui, que é pra você costurar, dos, dependendo do lado que você vai costurar, você encaixa o seu pezinho. Vamos supor, eu vou colocar aqui, aí eu abaixo aqui, né? Peraí. aí. Eita, que segurando você está difícil de encaixar aqui, mas vamos que vamos aqui, né? Espera só um pouquinho, pessoal, só vou encaixar aqui que eu preciso das duas mãos. Pronto, ó, encaixei. Eu encaixei do meu lado esquerdo, tá? Então, agora a gente vai costurar. Se você for costurar do outro lado, você coloca o pezinho do outro lado, você pode tirar ele. Então, agora eu vou mostrar pra vocês e vocês vão voltar pro tripé. Olha, então, quando eu abaixar, ele vai ficar bem aqui, ó, essa, essa pá dele aqui, ela tá deste lado, então, facilita na hora de eu costurar. Ó, se eu, se eu encostar aqui, aqui tá com um alfinete, mas, olha, quando eu encosto, fica bem rente, a gente segue de base e a agulha vai descer aqui, tá vendo? Se eu tivesse colocado deste lado, só pra mostrar pra vocês, eu vou tirar e colocar como que ia ficar difícil de eu costurar, ó. Ó, tá vendo como ia ficar mais complicado na hora de eu costurar? Então, você sempre coloca da posição que fica mais fácil na hora de você costurar. Então, eu venho aqui agora e bora costurar esse zíper aqui, tá? Tá? costuramos já o zíper de um lado, olha, ficou desta forma, cos aberto, agora a gente precisa colocar aqui do outro lado, tá? Então, você sabe que tem que ficar assim, olha, ó, vai ficar desta forma quando a saia estiver montada, certo? Então, você sabe que tem que ficar desta forma, agora, pra facilitar, você vai abrir o seu zíper, tá? Ó, então, você sabe que vai ficar desta forma, e aí, você vem aqui, então, com o seu zíper e vai costurar aqui do outro lado, tá? Tá? Mesma coisa do outro lado, lembrando de deixar essa pontinha aqui, olha, na parte superior de cima do cosco, que é a parte do acabamento depois. Então, agora, é só você ir pra máquina e costurar o, la o outro lado do zíper, ó. Alfineta tudo aqui o seu zíper, vai costurar com ele aberto mesmo, que facilita, tá? Na hora da colocação do zíper, deixar ele aberto, Então, agora a gente vai pra máquina costurar aqui o outro lado do zíper e aí a saia já tá quase nos finalmente aí, tá, pessoal? Eu preguei o zíper dos dois lados, já tirei o alfinete, preguei, então, o zíper com o pezinho de zíper comum, vocês viram. Agora, a saia tá aberta aqui na lateral, a gente tem que fechar essa lateral aqui e também fechar o cós. Então, a gente vai colocar aqui a saia do lado do avesso agora pra poder fechar o que restou aqui, ó. Então, pra fechar isso daqui é bem simples, ó, você vai vir aqui, ó... A minha costurinha do zíper ficou até aqui, então, a partir desta costura pra baixo, eu fecho, ó, o meu zíper tá aqui. Então, eu seguro ele assim, ó, não vou nem, vou só pôr um alfinetinho aqui, mas nem precisa, esse tecido é bem simples de trabalhar, viu, pessoal? E agora, é só ir pra máquina, ó, e passar uma costura aqui, fechando toda a lateral da saia, tá? E fechou a lateral da saia, o nosso cos está desta forma, tá vendo? Olha, ficou aberto, né? Então, nós vamos fechar ele. Então, olha, a gente costurou o zíper, agora a gente vai dobrar isso daqui pra dentro, desta forma, e vamos dobrar aqui o nosso cos, ó, deste jeitinho, tá vendo? Ó, vai ficar assim. E aí, nós vamos dobrar aqui a barrinha do cos pra dentro, ó, desta forma, você pode até dobrar antes aqui, ó. E aí, nós vamos alfinetando aqui tudo isso daqui na mão pra passar também uma costura e a gente fechar, então, o nosso cos, ó. Você vai fazer isso daqui, ó. Pessoal, a saia já está finalizada, cos todo colocado, tá vendo? Barrinha aqui, deixa eu mostrar a barra aqui, ó. A barra já foi feita, passei só uma vez no overlock e virei pra dentro. Se você não tiver overlock e quiser fazer o mesmo processo que eu fiz, você passa o ponto zigue-zague da sua máquina e vira só uma vez. Meninas, olha que facinho de fazer a saia e esse tecido deixou, né, a saia maravilhosa. Como eu disse pra vocês, a fenda é opcional, mas ela tem esses recortes, olha, na frente e na parte das costas e ela fica bem assentadinha no corpo justamente porque a gente fez com esses recortes aqui no molde, tá? Meninas, muito simples. No comecinho aí do vídeo vocês conseguem visualizar bem como ela fica no corpo, tá? Qualquer dúvida que ficou pode me enviar por e-mail. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais um projeto aqui do kit do Alfinetadas da Moda. E eu espero vocês, então, no próximo vídeo, que eu já vou estar tá lançando aí o terceiro kit aqui do canal, que vocês vão amar, eu tenho certeza, é um mais lindo que o outro, pessoal.